é bravo hein? Adrenalina pura. Aqui você não passa. Só passando. Com licença. Ah, não, mano. Acha que é piloto. Aham. Uhum. Agora sim. Sai, sai, sai, sai, sai, sai! E aí, gostou? Foi piloto! Ah, dá licença! Falou! Vamos! <risos> nos insistente! Não, não, não, não, não... não. Abraço, fião! Woohoo!